E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos ver um exemplo de conclusões inválidas de estudos. E, para isso, nós temos o seguinte aqui. Jéssica estava lendo sobre um estudo que analisou a conexão entre o uso de smartphone e a satisfação com base em dados de aproximadamente 5 mil estudantes selecionados aleatoriamente. O estudo descobriu que, em média, os adolescentes que passavam mais tempo em smartphones ficaram significativamente menos satisfeitos do que aqueles que gastavam menos tempo. Jéssica concluiu que passar mais tempo em smartphones deixa os adolescentes menos satisfeitos. Ok, eu quero que você pause o vídeo e pense se a conclusão da Jéssica é válida ou não. Ok, vamos lá. Isso aqui geralmente é o que você vê no dia a dia, pessoas lendo informações e tirando conclusões a respeito. E o que a Jéssica está fazendo é pegar o uso de smartphone e dizendo que o maior tempo de uso deixa os adolescentes menos satisfeitos. Ou seja, ela está presumindo que há uma conexão de casualidade entre o uso de smartphone e a satisfação dos jovens. Então, o uso de smartphone está ligado com menos satisfação. Mas será que ela pode chegar a essa conclusão com base no que está escrito aqui? A primeira coisa que temos que saber é que esse é um estudo experimental que é projetado para estabelecer casualidade. Ou seja, é um estudo observacional e, nele, nós criamos uma associação. Mas veja bem, em um estudo experimental, você tem um grupo de controle e um grupo de tratamento, que às vezes também é chamado de grupo experimental. E o que você faz é atribuir pessoas para esses dois grupos. Só que você faz com que as pessoas do grupo de tratamento utilizem mais celular e analisa se eles ficaram menos satisfeitos. E não foi o que aconteceu aqui. O que a Jéssica fez foi um estudo observacional, ou seja, um estudo de observação. E nesse tipo de estudo, você tem duas variáveis sendo que aqui é o uso de smartphone e aqui a satisfação. E aí, o observador pega uma amostra de mil pessoas e faz uma observação entre o uso de smartphone e a satisfação. E aí, com algum estudo, talvez você consiga colocar esses pontos aqui no gráfico, onde um ponto aqui em cima representa a satisfação de um adolescente com o um menor uso de smartphone, e pontos aqui abaixo, mais à direita, representam uma menor satisfação com o maior uso de smartphone. Enfim, pode ter vários pontos. Inclusive, pode ter algum adolescente que use pouco smartphone e, mesmo assim, ainda não esteja satisfeito. Algum adolescente que use muito smartphone e esteja bastante satisfeito. E pode ter uma certa tendência que indique que os adolescentes que usam mais smartphone parecem estar menos satisfeitos. E adolescentes que usam menos smartphone estão mais satisfeitos. Mas é importante você perceber que essa casualidade poderia ser ao contrário. Talvez adolescentes menos satisfeitos usem mais smartphone, e talvez tenha alguma variável que não está sendo observada nesse estudo que tenha uma relação de casualidade com ambos. Então, basicamente, em um estudo de observação, você pode dizer que tem uma associação, mas você não consegue dizer se tem uma causalidade. Então, a Jéssica não está fazendo uma conclusão válida. Ela estabeleceu uma associação, mas não uma causalidade. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!